No vídeo anterior, conhecemos a plataforma Drupalor para pesquisa de temas e vamos, neste momento, aprofundar critérios de pesquisa dentro desta plataforma para rentabilizar uh, a seleção dos temas. Estamos em Download and Extend Themes e uh, temos já selecionado o Core Compatibility que nos apresenta 1.268 temas, ou melhor, fazendo o Search, 600, cerca de 600 temas compatíveis com o Drupal 7. E temos uh, a possibilidade, usando a opção Search Themes, de uh, fazer critérios ou aplicar critérios de pesquisa que restringam e filtrem por uh, características de temas que uh, queremos ver uh, satisfeitas no, no, nos nossos projetos. É o caso, por exemplo, de uh, Color. Imaginem que queria obter apenas temas que usem o processo de, do Color Model e tenho uma listagem que cumpre esse critério, efetivamente. Temos uh, vários temas que, à semelhança de que usam o Color Model para. Através de um picker, um color picker, permitir a seleção de uma paleta de cores para o tema, isto tudo via interface. Mas podemos usar outros critérios, imaginemos, por exemplo, o Zen Grids, em que sabemos automaticamente que há oito temas que estão a usar esta grid, nos seus projetos e eventualmente poderíamos analisar como está a ser implementado nestes projetos e como poderíamos fazer no nosso tema em questão ou eventualmente selecionar um destes temas, porque não o próprio Zen. Existe também a possibilidade de colocar aqui, por exemplo, o LTR para procurar eh, temas que estejam preparados na sua estrutura, na sua base, para trabalhar com línguas que se escrevam da direita para a esquerda. O Zen é um dos temas eh, que lida com línguas, tanto da direita para a esquerda como da, da esquerda para a direita, eh, mas temos outros e eh, poderíamos também estudar como é implementada essa característica nestes temas ou escolher um destes temas base para eh, implementar eh, essa funcionalidade no nosso tema. Temos eh, a possibilidade de filtrar pelo core, filtrar pelo estado de manutenção de um determinado tema, podemos ter preferência por escolher apenas temas que saibamos que de antemão eh, são garantidamente sustentados e Uh, seguidos e vigiados pela comunidade, portanto mantidos pela comunidade, uh, e podemos depois aplicar uh, nesta caixa de pesquisa, de uma espécie de full text, uh, vários critérios uh, para obtermos os temas, filtros de temas com essas características que queremos estudar ou que queremos aplicar no nosso tema. Uh, existe uma, neste nó, uma classificação, uma tentativa, diria eu, de classificação dos temas com Mas esta classificação, nós vemos aqui várias etiquetas como temas que usam a cor, temas de starter, temas de administração, temas com HTML5, etc. Este tipo de classificação são sempre classificações muito presas a um tempo ou uma tendência e uh, ficam facilmente obsoletas à medida que a tecnologia avança. Portanto, classificarmos ou rotularmos as coisas é sempre muito complicado. O melhor é, efetivamente, uh, utilizarmos os critérios de pesquisa da forma mais interessante, ou no Dropal.org, ou, eventualmente, e há quem prefira pesquisar fora desta plataforma, usando um, um, um motor de pesquisa como o Google, para encontrar uh, os projetos que quer e que lhe interessam uh, relativamente aos temas e às características dos temas que uh, quer estudar. Nós temos aqui o exemplo de uma pesquisa com Pre -Color Model. vamos fazer uma pesquisa com uh, HTML5 e podíamos uh, pesquisar na, na, nos projetos uh, do Drupal os temas que efetivamente trabalham com templates na base e esquemas HTML5 e que respeitam essas normas. Tínhamos aqui muita matéria-prima e este é também um critério de pesquisa. Evidentemente que poderíamos usá-lo aqui da mesma forma e obter assim os resultados. E já verificamos que num universo de 600 templates existe um bom número de temas que já utilizam os critérios do HTML5. São, portanto, aqui algumas dicas para fazerem pesquisas mais frutíferas no grupal.org ou eventualmente no Google, de acordo com as preferências, o que é importante é Garantirmos que pesquisamos sempre o core compatibility e depois fazemos então um filtro pelas características que queremos ver nos temas pesquisados.